Ian, yeah, eu não consigo ter produtividade na minha semana, procrastino, chega lá, sete dias depois eu olho pra trás e não consegui fazer nada de valor. Pois é, tô ligado, isso acontece com muita gente, por isso que nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você algumas técnicas que eu utilizo para que você consiga planejar a sua semana de maneira muito mais efetiva e três ferramentas aí, simples, gratuitas, que se você começar a utilizar, não tenho dúvida que você vai dobrar a sua produtividade. Fala galera! Nesse vídeo aqui quero compartilhar com você três ferramentas e um processo que eu utilizo hoje para ganhar aí produtividade, planejar bem a semana, para conseguir superar a procrastinação e vencer aí todos os desafios que eu tenho toda semana para conseguir avançar com os projetos. Imagino que seja seu desafio também. Então, quero trazer três coisas bem simples para que você comece a testar, implementar no seu dia a dia e depois me conta o que você achou. Então, para você se organizar, você precisa primeiro determinar o momento você vai planejar a semana. Pra mim, funciona muito bem no domingo. Eu costumo pegar ali final do dia ou final da manhã, depois de fazer minhas rituais boa, e passo uns 15 a meia horinha ali planejando qual é a única coisa que vai fazer minha semana ter valido a pena. Então, isso já me dá um senso de prioridade muito forte, porque prioridade é uma palavra no singular, a gente só começou a pluralizar aí nos últimos 500 anos, porque do latim, né prioridade vem de prior, né, de prior, que é o primeiro, né, o que vem antes. Então a gente acabou botando um S aí e hoje tem um monte de prioridade que acaba que nada é prioritário. Né. Então, a única coisa, isso me dá um senso de propósito, de clareza, de foco muito grande no projeto, na semana, e depois eu trago as outras coisas que eu preciso fazer e consigo distribuir aí em, em termos de, de importância também, posso dar uma nota para cada um, mas esse primeiro exercício é fundamental e eu faço um bloco de notas que eu uso o Evernote, que é uma ferramenta aí fenomenal, gratuita, você pode utilizar a parte gratuita dela. Eu até hoje só utilizo a parte gratuita, você pode comprar a parte paga com um monte de funcionalidades a mais, mas funciona muito bem para mim e eu boto lá no Evernote todas as ações e todas as coisas que devem acontecer para ser uma semana então eu começo por aí e isso já me dá um direcionamento bom de como que eu vou distribuir essas tarefas e blocos de momentos de trabalho ao longo da semana e por isso eu uso a segunda ferramenta que é um calendário. É fundamental você ter essa visão de calendário para que você consiga alocar os bons compromissos nos bons dias e bloquear a sua agenda para ela não ficar completamente livre e aí todo mundo vai colocando coisas em função da agenda do outro e não da sua. Então você precisa iniciar a semana com a sua agenda bem planejada, bem estruturada eu uso o Google Calendar é né, o calendário lá do Google, mas pode ser da Apple, lá do Mac você pode utilizar da Microsoft você pode utilizar calendário em papel que é o caso da Thaisa Para ela funciona muito bem né, então cada um vai ter o seu jeito, você precisa se autoconhecer para saber o que, que fica melhor para ti. O calendário digital para mim faz muito sentido porque tem um monte de funcionalidade legal que você pode convidar pessoas tal. que eu acho que é, ganha muito, né, economiza muito seu tempo, utiliza muito seu tempo aí em termos de, de funcionalidade da ferramenta em si. Terceira ferramenta é o Todoist, que é um gerenciador de tudo, gerenciador de tarefas que eu uso né, de maneira diária. É uma é a ferramenta que eu inicio o dia olhando, porque nessa ferramenta aqui que eu faço, eu pego tudo que eu desenhei ali no Evernote, no bloco de notas, né? no domingo, e vou distribuindo o que, que deve ser feito quando, ao longo do dia. Eu não boto isso tudo no calendário, porque senão fica tudo bloqueado. O calendário não é feito para isso. Ele é feito para você determinar os momentos, os compromissos, as reuniões, ou é, blocos de tempo de trabalho que você vai dedicar determinar determinada tarefa, mas o gerenciador de tarefa, você vai botar todas as tarefas que devem ser feitas para você ir ticando e completando uma a uma diariamente. Então eu faço um primeiro trabalho de distribuir ao longo da semana em função dos prazos de cada uma e todo dia de manhã eu começo analisando a ferramenta. Tem a funcionalidade para você também indicar por cor o nível de prioridade e aí eu uso o mesmo princípio, a única coisa que é do livro, né? <risos> Tem um livro que se chama a Única Coisa, onde eu determino a única coisa que deve ser realizada no dia para que o dia tenha valido a pena. E aí eu foco meu período de maior produtividade nessa única coisa, que é pela manhã. E as outras tarefas estão distribuídas com cores secundárias, cores é, terciárias. Terciárias? Nem sei se existe essa palavra, mas enfim. É de terceira importância. E outras coisas, só para eu não esquecer, porque é uma ferramenta legal, você que passa alguma coisa na cabeça, em vez de eu ficar tentando lembrar e usando meu tanque de. Memória para me esforçar depois para lembrar, eu já taco ali sem cor, tal e aí depois eu redistribuo no final do dia em função do que eu consegui completar, em função do que eu consegui realizar. Eu vou passando as outras tarefas para o dia seguinte ou para outro dia e assim é um processo dinâmico de início do dia do planejamento ali né, do, do cotidiano e no final do dia de retrospectiva: o que, que foi legal, o que poderia ter sido melhor e redistribuição de tarefas. Então essas três ferramentas aí me trazem nível de produtividade clareza muito foda. e não preciso de muitas outras ferramentas tem várias outras de colaboração de comunicação e né? a gente pode depois em outro vídeo aqui trocar uma ideia mas aqui o objetivo é trazer as ferramentas básicas de planejamento de acompanhamento do que precisa ser feito para a sua semana ter valido a pena eu espero que tenha gerado valor aí para ti seja no emprego corporativo seja empreendendo essas ferramentas fazem sentido então é só vocês testarem baixem aí todas elas são gratuitas todas elas têm as versões pagas com mais funcionalidades funcionalidade mas hoje, até hoje, eu só uso as versões gratuitas e aí, bota nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida específica, compartilha esse vídeo aí com uma galera que possa gerar valor também, beleza? E se você está buscando aí formatos de transformação, de reinvenção de carreira, busca de mais performance, busca de mais sentido para aquilo que faz, se você não quer morrer aos 30 e ser enterrado aos 80, vem comigo aí, dá uma olhada lá, que tem vários formatos que talvez possam conectar com a sua necessidade agora, beleza? Até a próxima.